Vixe, era é. todo mundo. Criança, pequena, ninguém só ele. Ele veio primeiro, ajeitou, aí nós veio de mudança. Vixe, é. foi uma época bem. Como que é o seu nome? José Rocha. José Rocha. José Rocha, e do seu pai é? Sebastião da Rocha. Sebastião da Rocha. Eu sou Sebastião, o... que coisa boa. É. O senhor é pioneiro aqui? Graças a Deus, né? O senhor nasceu mesmo em Minas, Minas Gerais? Minas. Que cidade que é? Estou flotando. Ué, perto da minha cidade lá, ué. É. É, Valadares. É, o, é. o senhor morou é, em fazenda é, lá? É? O senhor morou em fazenda? Não, morei não, morei só na roça. Na roça lá? É. Aquela região é região das pedras. É. Ah, é. Região das pedras, né? É, da pedra mesmo, rapaz. Muita pedra, né? né? Tá, não. é o, o, irmãos do senhor, quem são? Lá? É, irmão, a irmandade do senhor, são quais irmãos? Nossa, se tipo, for falar, não fala, pai, conta os irmãos. Fala o nome deles aí, ó. Vai, Vai o meio-dia pra contar. Ah! Ai. Fala o nome deles pra nós. Conta, tchau, o nome dos irmãos do senhor, não lembra? é muito tarde, fala se, é é muito. É. <risos> fala -se o senhor lembra? O, o pai dele, como que chamava o pai do senhor? José da Rocha. E a mãe? Maria Francisco Souza. O senhor não conheceu o avô, conheceu? Não. Meu avô? É. Conheci ele. Era molequinho. Eu conheci ele. Ele falou que tem muitos irmãos. Quantos irmãos que são? Na verdade, os irmãos dele... Eu nem sei muito bem, acho que é um... Só vê... Miguel, Isaías, Chico... Jovem... Isabela... Acho que são sete, mas tem uns quatro que já morreram. Ias mora aonde? Tudo lá no litoral norte. Caraguatatuba ali. Guaratá. É, na, na verdade são oito. Tem um que mora em Minas, é fazendeiro. Aonde que ele mora em Minas? E Eu não sei, eu não conheço ele também. Eu... O nome dele é? É Louro, Seu não? tio. Laurindo. Laurinho Maurindo? Laurindo. Laurindo. ele eu não, não conheço. Não... Mas veio pra cá muito pequeno nem. Não cheguei a conhecer. Não. Porque vocês moraram no Paraná? Não, não, Paraná não. É não, lá em, em Guaratá. É... Não, nós nunca moramos, nós moramos em Minas, até o Teoflotônio. Três Barra. Área de... Mas você nasceu lá? Nasci lá. Você fez com que idade? Ih, eu vim para cá, eu tinha acho que três anos. Eu já estou com 49. <risos> você é um dos mais velhos ou não? Não, eu sou o caçula. O caçula? sou dos homens, tem minha irmã que é dois anos mais nova que eu. Teve um irmão meu que faleceu faz uns sete anos. O nome dele era? Lacerda, ele faleceu no Rio de Câncer. O um câncer no Fígado. É. E os outros irmãos seu? quem são? Tem o Celso, o Clélio, tem a Selma, Maria Aparecida, aí ficou nós. Nós cinco. Então só tem um punhado de, de, de neto? Quantos netos ele tem? Olha, neto, se eu for contar, eu... quer ver? São. Deixa eu fazer uma conta rapidinho. Dois. Vocês têm que sentar. Já para... Já tem um... neto e bisneto. Para um caderno, é, sair, tem né? que. Já tem neto, tem bisneto. É. Se eu contar o... do neto e bisneto, dá uns 20. Então, quer dizer, quando o senhor chegou aqui, só chegou casado com a família, com três filhos ou quatro filhos? Não, já tinha todos. Todos? Todos. De, Belo, de, de Tio Frotone. Isso. Como é que, que passou na cabeça do senhor para vir para Franca, na época? Tinha parente do senhor aqui ou como Sim, é que é? A, a irmã da minha mãe já morava aqui. Já morava aqui? Já morava aqui. Ela já é falecida. É. E gostava da cidade e, e foi puxando vocês? Não, na verdade eu não sei o que deu na cabeça, como é que ele veio parar aqui. Aí ele veio, ficou aqui, depois voltou, aí já aí veio de mudança. Vixe, era tudo... E, e ele trabalhava com o quê? Era pedreiro. Pedreiro? É, aí ele trabalhou de guarda, depois trabalhou de pedreiro e ralava. Meu pai foi, bicho. Trabalhador, Trabalhador mesmo. Trabalhador mesmo, até é, antes dele ficar... Assim, vixe, ele mexia nesse terreno aqui, capinava. Ah, vocês né? moram aqui? Ali, ó. Aqui em cima. Do lado. De frente aqui. Aí esse terreno vaga, ele já cercou, começou a plantar. E ele que então, cuida aí? É? Que cuidava? É. Aí até o dono daqui é o. São Paulo Brigagão. Aí de vez em quando ele vem dá uma olhada pra ver se ele tá cuidando. Pra não abandonar o terreno. O Paulo é irmão do, do, do Zé Carlos Brigagão. É, esse Zé. Eu não sei se é irmão, acho que é. Irmão. Calçado sândalo. Isso, daqui grupo lá, Brigagão. Gente boa, eu tenho a história dele aqui. É. O senhor está entrando na história junto com a história é, dele. Então, aí ele vinha, vinha a irmã dele, eu não sei se ela faleceu, se ela não anda mais também, aí ele veio aqui. Ele vem num carro igual esse. É. Aí vem. Vê se o terreno tá aí ainda. É, ele trouxe papel aí pra assinar, com medo da gente tomar, mas o terreno é dele, como é que você vai tomar uma coisa que não é sua? É. <risos> tem gente que faz isso, a gente não. E é uma área boa, né? É uma área boa aqui, é. é 200 tem, assim? tem três terrenos aqui. Três terrenos? É, e tem, tem de tudo plantado aqui nesse terreno. E é seis que cuidam aqui. É. Limão? Agora eu que dou uma... uma Limão? aqui. Só eu. Pitanga? Tem, ó, ah. limão, manga, banana, cerola, chuchu, laranja, mexerica. Você tá cuidando agora, que é o seu pai que cuidava mesmo, né? Já faz ah. uns ah. seis anos já que ele não mexe aí. Não ó, mexe. Né? Aí o capim, tem um vizinho que ajuda a gente a capinar. Esse aqui é paulistano, né? Paulistano. Paulistano. Que coisa aí, boa. Aí, assim, é até um, uma distração pra gente mexer. Você vem... De vez em quando tem a cachorra aqui, minha irmã gosta muito de vir aqui, trata da cachorra, sabe? Tinha um hortinha que ele plantava e já não estava compensando, mas ele largou a mão. Aí. Esse pessoal cobia co tudo que, você, que o senhor plantava, né? É, aí, não, você... na verdade, ele vende mandioca, ele vendia os povos que tudo conheceram. Ele saía com. enchia carrial de mandioca, vendia. Às vezes ia na roça, é, buscava um porco picava, pesava, vendia, todo mundo comprava. Pagava tudo certo. Que ele coisa é boa! Conhecido. Então, você não tinha nada para esbarrar o senhor, não? Não, eu... Se eu falasse para ele, ó, oh, seu Sebastião, o senhor pode capinar um pedacinho de, de, de calçado ali para mim? E já, bom, na hora, ele ia lá, já fazia, pegava para Eu estou nessa linha também. Parabéns, viu? Não serviço, não. É, eu passei aqui vi você é, capinando aqui. Eu falei: assim, você, eu vou mexer com aquele pessoal lá, é. ver se de arranjam serviço pra mim. É, você tem que dar uma limpada é. aqui. Tá é. de frente de casa aqui. É. Sabe? Aí o povo já joga lixo aqui, se As largar assim. Já... Essa de pedra aqui? Não, é do lado. Do lado, né? É, do lado. Aí, ó. Foi muito bom conhecer vocês e fazer esse registro. É praticamente assim, a gente é fundador daqui, o primeiro que, que morou, que foi lá embaixo, já morreu, que era o final do seu turnico. Morreu ele, a mulher ficou só a filha. Depois nós mudou, não tinha nada aqui. Essa área aqui, ó, que senhor tá vendo ali para baixo, é tudo mato. É. Só, só, só tinha as ruas cortadas. O asfalto, a asfalto vinha até na, na caixa d'água lá, para cá também, assim, para cima, do lado, era... Do... Aí foi vindo. Aí depois o assalto chegou até ali em cima. o senhor subir, o senhor vai ver, perto do campo ali. Chegou é. até ali, o assalto é a luz. Aí parou ali, sabe? Aí demorou pra passar os postos de energia, asfalto. Quando eles começaram a passar asfalto, a gente estudava lá. Eles cortou as ruas, aí começava a chover aquela barreira pra você subir, pra ir atolar, aí tinha tipo, que pôr um saco no pé pra sair, pra chegar na escola vinha de noite, sem energia naquela escuridão. Puxa, era... hoje, se for ver o tempo de hoje, nossa, a gente tá num conforto danado. É. Tá. Oh, você tá de parabéns. Eu lembro, porque de primeiro é, não tinha a infraestrutura. Não. Você pagava o asfalto, é. depois apagava a água, a luz. Isso, depois que vixe, demorava pra. Hoje não, hoje os loteamentos já saem com a infraestrutura tudo pronta. Pronto. Senão não. Eles não libera, é. Antes não, você mudava. e demorava aí cinco, seis anos para poder vir passar as faltas. Enquanto todo mundo não assinava contrato, é. nem nada. Ixi, o, o meu amigo não, aqui é o Antônio Pedro, que é um pedreiro aqui. De, ele mora ali. Ele fala que ele também era um dos primeiros ali de baixo. É. Aí depois que nós mudou, foi passando. Aí foi fazendo gato pingado. Aí foi em casa, foi achando. Foi... Hoje é uma cidade bonita aqui, né? Não, hoje aqui é... Ixi, a, a indústria que tem, que tem, tem grande? Tem, praticamente, a área de cima lá é tudo a indústria de a área industrial de calçado, é. tudo. Tem de... E a Avenida Brasil tá ali. É dois quarteirão para lá. Dois quarteirão, você é. pega lá a Avenida Brasil. ó oh, Sr. Sebastião, foi um prazer conversar com o senhor. É, obrigada. A vida, o que que é pro senhor? É. A vida é um desafio? É. Agora não é mais, né, tchau? Agora a vida, fala pra ele assim: a vida pra mim agora é ficar aqui, ó, sentado, dependendo é. dos outros e Deus sim, graças a Deus. <risos> né, tchau? O senhor comeu? É. O, senhor, o senhor comeu torresmo? Vixe. Taioba? Tem aqui. Tem taioba aí? Tem. Ontem eu comi é. taioba, eu devo comer hoje também. Não, tem plantado aí, é. Né, Ô, tchauzinho? É, Ô, Tchauzinho, foi um prazer conhecer o senhor, parabéns. É. Pela família que o senhor criou. Certo? Todo mundo aí, ó. E a companheira do senhor já tem quantos anos de casado? Nossa, é. ela tem muito. Ah, deve ter mais de 50 anos. Ele tá com 81, né? É. E ela tá com 89. 89. Ó, oh, tá parabéns. Assim. Eu vou fazer esse registro, mas eu vou. Comprometer de passar aqui de novo para uma hora conversar com a sua mãe também. Não, passa aqui, ó, A casa ali, ó, do, do portão 361 ali. É, passa lá para o Pastor bate lá. Ronaldo. É. Ó, foi um prazer. Deus abençoe, é um prazer, viu? É. Eu vou publicar lá no, no, no é Memórias. E... E vidas. Vidas, né? É. Uhum. Deus abençoe. Amém.